Olá pessoal, hoje eu irei falar sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais de um homem que ensina as crianças a fazerem rituais satânicos e também como desenhar um pentagrama. É isso mesmo. Vamos assistir esses dois vídeos e depois nós vamos falar um pouco mais sobre este assunto. Oi, crianças! Sou eu, a Elsa, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma arte muito bonita na casa de vocês. Vamos aprender? Para isso, vamos precisar de canetinha e molho de tomate. Com a canetinha, vocês vão desenhar várias estrelas como essa nas paredes da casa de vocês. Vocês puderam perceber que a pontinha tá virada para baixo? E com molho de tomate, vocês vão contornar o desenho desse jeitinho aqui. E se alguém vier perguntar por que você fez isso, você vai responder. Pela glória de Satã e claro. Oi, crianças. Sou eu, a Elsa, E hoje ensinarei mais uma brincadeira divertida pra vocês. Vamos aprender? Vamos precisar de uma vela e um lençol. Assim que você se enrolar no lençol, você vai pegar a velinha e vai caminhar pela sua casa murmurando várias palavrinhas bem baixinho. E elas não precisam fazer muito sentido. E assim que alguém perguntar pra você por que você está fazendo isso, você vai responder... A alma dessa criança agora pertence a mim. <risos> yeah, muito divertido. Agora... Quero que vocês prestem bem atenção na armadilha fatal que esse homem fez. Ele se vestiu como Elsa, uma personagem muito famosa entre os desenhos animados. Isso é uma ótima armadilha para poder atrair o máximo de crianças possíveis diante dessa pandemia. Muitas crianças estão em casa e, com isso, elas navegam na internet e acessam aplicativos de entretenimento, como por exemplo o TikTok, o Instagram e YouTube ou Facebook. Eu sei que é difícil controlar aquilo que as crianças assistem hoje em dia, porque existem várias plataformas digitais, mas você que é pai você que é mãe, abram os vossos olhos. Vocês prestem bem atenção. Esse homem se vestiu como se fosse uma personagem de desenho animado só para atrair as crianças e começou a ensinar um ritual satânico ali. E também ensinou a fazer um pentagrama, meus irmãos, olhe só o nível que nós chegamos. Então, você que é pai, você que é mãe, tome muito cuidado com aquilo que os seus filhos estão assistindo por aí. Vocês se lembram da brincadeira da baleia azul, onde ensinava as crianças e adolescentes a cometerem suicídio? Esse tipo de brincadeira matou algumas crianças e adolescentes que ficavam cortando seus pulsos para tentar conquistar e terminar o desafio da baleia azul. Agora nós vamos falar sobre o primeiro vídeo que eu mostrei a vocês, que ele ensina a fazer um pentagrama invertido. Preste bem atenção que no vídeo ele ensina a fazer esse pentagrama e ainda fala para as crianças usar molho de tomate. Aí você me pergunta, mas o porquê do molho de tomate? Quando ele pede para as crianças fazerem aquele símbolo e usar o molho de tomate, é exatamente para simbolizar um símbolo satânico e com isso o sangue sobre aquele símbolo. Olha só o que ele ensina para as crianças. Pegar uma caneta, pegar um papel e fazer um pentagrama. E depois pegar molho de tomate simbolizando o sangue. Você já imaginou essa cena? O seu filho ou a sua filha Chegando, chegando diante de você durante o almoço ou o jantar E ele apresenta um símbolo desenhado em um papel Isso representa o satanismo? Você já imaginou isso? Você que é pai, você que é mãe Não deixe com que essas coisas entrem na casa de vocês Essas pessoas que fazem esses vídeos ensinando as crianças a fazerem símbolos satânicos Não pertencem a Deus e sim ao diabo esse rapaz que fez esse vídeo depois ele veio se justificar dizendo que essas plataformas digitais não são para crianças mas como assim? hoje em dia o tiktok é movido por crianças e adolescentes e você vai publicar um vídeo desse no tiktok e no instagram as crianças ao verem essa imagem automaticamente elas vão querer assistir o vídeo muitas crianças frequenta uma escola bíblica dominical e seus pais ensinam que está escrito na Bíblia Sagrada. Aí, uma criança vai assistir um vídeo desse, ela vai ficar confusa. Mostra ali a Elsa, que é uma personagem muito famosa dos desenhos animados que essa criança gosta e vai acabar se identificando com essa com essa imagem e principalmente com as falas achando que tudo que está ali é verdade. Muitas crianças assistem esse tipo de conteúdo e depois quer reproduzir em sua casa. Eu sei a importância da palavra de Deus na vida das crianças. Por isso que é importante ensinar desde cedo, mas de repente chega um camarada na internet e começa a fazer rituais satânicos e ensinar as crianças. Você que é pai, você que é mãe, Tente controlar aquilo que os seus filhos estão assistindo na internet. Eu sei que essa tarefa não é fácil, mas eu insisto nisso. No segundo vídeo, ele ensina a clamar e invocar o nome de Satanás. Com uma vela acesa na mão, ele ensina as crianças a fazer isso. Você já imaginou você está na sua casa e de repente sua filha começa a gritar e clamar o nome de Satanás? Como que isso seria horrível? Aí você vai se perguntar para a criança, onde você aprendeu isso? E ela vai dizendo, que foi é, no TikTok, um homem me ensinou a fazer isso, meus irmãos, tomem muito cuidado na internet, tem coisas boas sim, nas redes sociais também, mas também não, mas também existem coisas ruins, como esse rapaz que fez, que fez isso com as crianças, que é inadmissível, os rituais satânicos são totalmente macabros, por exemplo, em 2018 aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, a polícia fechou um templo satânico onde eles descobriram que pessoas faziam aqueles rituais e mataram suas crianças, é isso mesmo, para fazer um ritual satânico não é brincadeira, e o que esse homem está fazendo não pode ser aceito. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz que nós devemos ensinar as crianças a andar no caminho do Senhor. E como é que nós fazemos isso com a palavra de Deus e ensinando o que está na Bíblia Sagrada? Agora, meus irmãos, é inadmissível um homem como esse usar as redes sociais para ensinar as crianças a fazer rituais satânicos e clamar o nome do diabo. Isso é totalmente abominável. O pai e mãe que sempre ensinou tudo certinho para a criança, conforme as escrituras, é, depende se a criança começar a clamar o nome do diabo na sua casa. Como que isso seria assustador? Isso não é normal. Cuidado com o TikTok, tá bom? Saiba usar essas plataformas digitais de uma forma totalmente que venha edificar a sua vida naquilo que não é bom deixe de lado quatro coisas que são primordiais no satanismo que são a vela, o sangue e o pentagrama vocês prestaram bem atenção que esse homem ensinou a fazer ritual e nesses rituais tinha vela, sangue e, e só ele retratou ali o sangue como se fosse um molho de tomate. E ensinou as crianças a fazerem isso. Olha só o perigo, meus irmãos. A palavra de Deus nos ensina que o reino dos céus pertence às crianças. Olha só o que esse homem está fazendo. Está desviando as crianças e mostrando o um caminho totalmente de trevas, ensinando doutrinas de demônios e também rituais satânicos. Meus irmãos, fiquem atentos. Abram os vossos olhos. Nós estamos vivendo tempos terríveis, de trevas, aonde está difícil ensinar para as crianças o que é o Evangelho. Porque vem pessoas como essas que começam a ensinar doutrinas de demônios e também rituais satânicos. E isso é totalmente abominável e inadmissível. Bem pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ative as notificações e também deixe o seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.